Olá, eu sou o Bruno do Ibibrain. Se você quer saber se vai dar certo como empreendedor, você deve fazer esse teste. Preparamos 100 perguntas para você descobrir se está pronto para ser um empreendedor ou não. Lembre-se, o teste vai refletir o momento atual que você vive e não existe resposta certa ou errada. Importante! Você tem que ser honesto com você mesmo nas suas respostas. Só assim você terá uma avaliação verdadeira. Pegue caneta ou lápis para anotar as suas respostas. Só precisa responder SIM ou NÃO. Pause o filme quantas vezes forem necessárias para pensar na resposta SIM ou NÃO. Vamos começar. 1. Um, sou uma pessoa competitiva e gosto de ganhar. 2. Eu não gosto de me sentir na média. 3. Sou persistente e sigo isso até atingir meus objetivos. 4. Eu gosto da situação onde não posso predizer como as coisas irão acabar. 5. Minha razão principal de começar um negócio não é somente ganhar dinheiro. 6. Surpresas inesperadas não me irritam. 7. Às vezes eu me cobro tão forte que eu queimo ou piro. 8. Acredito que o tempo é dinheiro. 9. Sou uma pessoa otimista e positiva. 10. Eu acredito nos meus instintos, mas nos dados também. 11. Eu prefiro trabalhar no meu negócio do que ter um final de semana prolongado. 12. Drama no escritório não me faz sentir desconfortável. 13. Sou impaciente quando tenho que esperar por outra pessoa. 14. Sou bom em conversar com as pessoas. 15. Eu continuo confiante mesmo quando as coisas não estão indo bem. 16. Eu não preciso de muito tempo de descanso ou paradas prolongadas. 17. Eu gosto de fazer networking e ir a eventos. 18. Sou bom e gosto de me adaptar às mudanças. 19. As pessoas gostam de ficar à minha volta. 20. Eu sigo os planos que preparei. 21. Eu odeio deixar as pessoas desapontadas. 22. Se quero uma coisa, eu corro atrás. 23. Eu não me importo em trabalhar mais de 60 horas na semana no meu negócio. 24. Gosto de tentar coisas novas. 25. Eu gosto de trabalhar com pessoas e ver elas crescerem. 26. Não me estresso muito. 27. Fazer contato olho no olho não é problema para mim. 28. Gosto de me reunir com as pessoas. 29. Minha família entende que às vezes os negócios vêm primeiro. 30. Gosto de quebrar regras convencionais. 31. Se um compromisso foi cancelado no último minuto, eu uso o tempo para achar um caminho para crescer o meu negócio. 32. fica entediado facilmente. 33. Sou persistente em seguir e alcançar os meus objetivos e gosto de falar sobre os meus objetivos 34. Sempre fui uma pessoa que gosta de arriscar 35. Trabalho muito bem sozinho 36. Mesmo se alguma coisa me assusta no primeiro momento, eu continuo e tento 37. Odeio fazer as mesmas coisas o tempo todo 38. Quando tem um problema, eu imediatamente procuro uma maneira de resolver. 39. Odeio perder o prazo final. 40. Sou muito autodisciplinado. 41. Não preciso dormir muito quando estou comprometido em alguma coisa muito interessante. 42. Sou tranquilo em fazer compromissos de longo prazo. 43. Não tenho receio em distribuir o meu cartão ou folder às pessoas. 44. Eu usualmente não duvido da minha decisão. 45. Eu posso inspirar em mim mesmo para tomar uma decisão. 46. Eu cresço resolvendo problemas. 47. Sempre mantenho minhas promessas. 48. Gosto de falar sobre o meu trabalho quando perguntado, não importa o lugar. 49. Eu não costumo me ver sem algo para fazer 50. Sou uma pessoa confiante 51. Sempre invisto em tempo e dinheiro para me fazer uma pessoa melhor 52. Fico tranquilo em fazer menos dinheiro se for para começar o meu negócio 53. Fico tranquilo se não tenho um salário estável 54. Gosto de ler livros e artigos para me atualizar 55. Tendo uma escolha, eu pego o caminho da aventura ao invés do caminho seguro 56. Gosto de aprender coisas novas 57. Não tenho problema em pedir ajuda aos outros 58. Eu prefiro criar o meu plano do que os outros terem que dizer o que tem que ser feito 59. Eu aceito a responsabilidade de tudo que acontece na minha vida 60. Acredito que estou no controle do meu destino 61. Não necessito ter 100% das informações antes de tomar uma decisão 62. Vender minhas ideias para os outros é fácil para mim 63. Acredito que os clientes são o chefe e eu não 64. Se alguma coisa não está dando certo, continuo tentando até achar um caminho ao invés de desistir 65. Construir um relacionamento com os outros é fácil para mim 66. Não preciso dos outros para me dizer o que fazer para ter o trabalho feito. 67. Eu cresço e aprendo sob pressão. 68. Eu verifico com cuidado tudo que gasto. 69. Eu sei como me colocar no lugar de outra pessoa. 70. Tenho orgulho do trabalho que criei. 71. Em grupos, geralmente eu sou o líder. 72. Eu quase nunca procrastino. 73. Eu não preciso de alguém para me dizer que eu fiz um bom trabalho para eu me sentir bem. 74. Eu já tentei começar o meu negócio. 75. Eu gosto de priorizar minhas tarefas. 76. Eu sempre estou dentro do horário. 77. Gosto de gerenciar as pessoas. 78. Pessoas que trabalham para mim dizem que sou um bom chefe. 79. Eu consigo enxergar oportunidades em pequenas coisas. 80. Eu não preciso da aprovação da família ou amigos antes de fazer alguma coisa. 81. Gosto de tomar a iniciativa e ajudar quando vejo um problema. 82. Posso seguir com minhas tarefas sem depender dos outros. 83. Eu tento transformar situações negativas em oportunidades. 84. Eu espero que coisas boas aconteçam comigo. 85. Tenho motivação forte que assegura que ficarei comprometido para o meu negócio. 86. Eu gosto de observar como são os negócios em diferentes países. 87. Quando entro em um negócio, eu penso como faria as coisas diferentes. 88. Quando tomo banho, eu penso em maneiras de crescer o meu negócio. 89. Eu espero mais de mim do que dos outros. 90. Gosto de tomar decisões pelos outros. 91. Me sinto restrito quando existem muitas regras. 92. Não tenho medo de enfrentar grandes concorrentes. 93. Acredito que posso ser melhor no mundo com o que faço. 94. Quando quero alguma coisa, luto até conseguir 95. Não tenho medo de negociar quando dizem não 96. Geralmente eu acho uma solução criativa para problemas que ninguém pensou antes 97. As pessoas me procuram quando querem um conselho 98. Quero ter um impacto positivo no mundo 99. Não tenho medo de sair da zona de conforto para ter uma realização 100. Acredito que posso realizar tudo o que pretendo. Agora, conte quantas respostas sim você marcou. Vamos ver o seu resultado. Acima de 90. Você é um empreendedor forte e nasceu para ter o seu negócio. O que você está esperando? Entre 80 e 89. Você tem o um estilo de empreendedor, mas existem algumas coisas que tem que melhorar. Entre 70 e 79, você tem alguma chance de se tornar empreendedor, mas precisa se arriscar mais para fazer as coisas acontecerem. Reveja as questões que marcou como não. Entre 60 e 69, você está no limite para ter alguma chance. É melhor procurar por uma franquia onde é mais estruturado e menos risco. Entre 50 e 59, você não está preparado. Pense profundamente se isso é para você ou não. Converse com outros donos de negócios antes de tomar uma decisão. Abaixo de 50, empreender não é para você. É melhor trabalhar para os outros e adquirir mais experiência. Se inscreva em nosso canal e fique ligado nas novidades. Obrigado por assistir este vídeo e até a próxima!